Né, de, eram 20, 23, romeiros, né? 23 Romeiros que saíram de Piuí rumo à Aparecida E o Rubinho e o Rodrigo estão aqui representando esse grupo E eles vão contar né, como que foi a experiência, essa experiência de fé, de superação aí que eles tiveram Rubinho, boa tarde, seja bem-vindo Boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes né? Para nós é um motivo de grande satisfação estar aqui com vocês Agradecer né, a Onda Oeste de ter abrido esse espaço para vocês partilhar com os ouvintes um pouquinho que a gente estava passando lá na, na Romaria, né? Rodrigo, boa tarde. Boa tarde, gar, boa tarde a todos os ouvintes É um prazer muito grande para a gente estar aqui E ter, poder compartilhar um pouco dessa romaria nossa com vocês, né, com todos os ouvintes Um pouco da nossa caminhada de fé aí, que a gente participou esses dias é, Primeiramente nós temos que destacar e agradecer os dois Porque eles foram os nossos repórteres Nossos correspondentes na caminhada até Aparecida Todo o material que vocês viram é, nas nossas redes sociais, as informações que nós trouxemos aqui no dia a dia do jornal e eles que passavam para nós. Né? O Rodrigo fazia o vídeo, o Rubim também vídeo, foto, as informações, quantos, quantos quilômetros faltavam, quantos quilômetros já tinham caminhado, alguma curiosidade do dia a dia. Então, tu, os dois aqui nos ajudaram muito a fazer esse diário. Né, dos romeiros, dos peregrinos Devotos de Nossa Senhora Aparecida Paulo Exatamente, esse diário servia não só para informar Mas também para confortar né, os amigos Os familiares dos romeiros Que é estavam, verdade. Né? Eu, eu tive um feedback Bastante positivo de familiares que Falavam, Paulo Como está o diário, o que, que vai ser amanhã Como que está o pessoal lá, conta para a gente O pessoal ficava sempre muito curioso né? E, e para começar né, a, a minha nossa entrevista aqui, nosso bate-papo Eu gostaria de saber de vocês, Rodrigo, Rubim é, Qual foi o, o, o, assim, o, o, a coisa mais... O né, que, que vocês poderiam nos dizer que foi a coisa mais é, enriquecedora dessa experiência? Como que vocês é, descreveriam né, essa experiência de fé que vocês tiveram? Para mim, é, que nem a gente sempre comenta Cada romaria é uma romaria, nenhuma é igual a outra. E essa Romaria, é, o que me chamou mais atenção, acho que ficou marcado para cada um de nós, foi a espiritualidade da Romaria. Tava um clima de muita espiritualidade, né é, realmente nessa, nessa vontade de ajudar a mútua. Então, o que eu tirei de grande aprendizado foi a espiritualidade da 15ª Romaria, foi diferente de todas. É, é para mim também, eu sigo no mesmo propósito do Rubinho. Eu acho que assim, é uma família que a gente... Às vezes chega lá, a gente teve Romeiro Que foi a primeira vez, que a gente não conhecia ainda Então assim, dentro de uma semana A gente torna uma família ali e eu acho que essa questão da união Lá a gente precisa de muita ajuda Um do outro, tem dia que a gente está com mais dor O outro está precisando de uma ajuda Eu acho que é essa união E teve um, um colega nosso que caminhou com a gente lá Ele descreveu um dia Uma coisa que eu achei muito interessante Que o mundo que a gente vive lá na, na Romaria É o um mundo ideal Que a gente deveria viver todos os dias. Aí a gente ainda brinca falando assim: estamos no mundo ideal e a gente agora tem que voltar para o mundo real, ah, que é. é aqui". Então a intenção nossa acho que o que eu trouxe mais é a gente buscar um pouco desse mundo ideal que a gente viveu lá e trazer para o mundo real que a gente vive aqui, né? Bacana. Acho que é um pouco é isso. Experiência assim bem enriquecedora, principalmente nessa questão da cumplicidade, da união, né? Conhecer o outro ali, dar aquele apoio, dar aquela aquela moral, aquela força, né, que o que, o, que talvez o outro esteja precisando para poder continuar os dias aí que não devem ter sido fáceis, né. Sim, é, e, e isso é muito importante, sabe, o, o Paulo Edgar? É, eu, eu sou muito falante, quem me conhece, né, e todo ano eu procuro buscar fazer a, a penitência do silêncio. É, e por coincidência, eu mesmo o Rodrigo fizemos no mesmo dia, nós ficamos 24 horas sem conversar. E quando a gente tá falando Você sente uma dor, você chega pro amigo e fala Ô oh, amigo, não, ó, tô com uma dor aqui na perna Talvez não precise nem de um remédio Não, ó, pisa desse jeito que melhora Ou faz isso que melhora o, A própria palavra conforta a gente E naquele momento de silêncio Você não tem como partilhar essa situação Você tem, né, com o um Pai Maior, com Deus Que é uma experiência única A gente começa a interiorizar E a gente começa a ver que muitas coisas que a gente fala A gente não precisava falar, né A gente é... é, é tem essa fé muito apurada nesse momento de silêncio. A gente descobre muito da gente no momento de silêncio. O Rodrigo também fez, teve experiência. Única sobre isso, então, é um dos pontos marcantes também, para mim, na Romaria, a penitência do silêncio. Bem, agora vocês andaram 420 quilômetros, não é isso? Da Piuí até Aparecida. Hum. Evidente que vocês vão procurando né, atalhos, quanto mais reto ali conseguir, melhor, né, para chegar. Me diga uma coisa, é, você já foi quatro anos, né, Rubim? Isso, quatro anos. Rodrigo, duas vezes, dois anos. 2. Qual que é o momento mais difícil dessa caminhada? Rapaz, por incrível que pareça, né? A nós estava eu mais o Paulo aqui conversando nos bastidores aqui um pouquinho antes. O terceiro dia, que é a caminhada de Licínia para Boa Esperança, eu acho que é unânime, né, Rodrigo? É. De todos os Romeiros, é um dia do percurso de 45 km É o pior dia de todos. Mais eu... do que subir a serra, damos. Mais do que subir a serra. Por quê? É, o terceiro dia a musculatura já está toda danificada. É, nós ainda não fomos experimentados na fé. Eu acho que poderia ser essa palavra do terceiro dia. E é o dia que a gente chega lá, eu vou falar a verdade, mais perto de casa, né? Dá vontade lá em Boa Esperança da gente poder voltar. Mas tudo tem um propósito de Deus. É, é, a gente vê que quando tem casa de Lisipela, que acontece na Romaria, a maior quantidade de bolhas, tudo acontece geralmente até o terceiro dia, que é até chegar em Boa Esperança. Então, pra mim, é a pior caminhada de licina é Boa Esperança. É quando o corpo... Parece que começa a formar aquela armadura, aquela casca para poder enfrentar o restante dos dias, né? E é a parte mais dolorosa. Né? E, e assim, deixa o Rodrigo partilhar um pouquinho também. É, e para a gente olhar, não é muita montanha. De Licínio com a Esperança é bem plano. A gente não tem essa sensação de, de dificuldade, mas é o pior né, Rodrigo? É. Eu acho que é o Corbin falou é o seguinte, a gente no terceiro dia o corpo ele tá muito cansado e então ele não acostumou. Agora, quando a gente passa do quarto para o quinto, parece que o corpo já acostumou um pouco e você vai vai mais fácil. E é um é um dos percursos mais longos que a gente faz é esse de Licinha a Boa Esperança, que é a quilometragem mais longa, 45 km. Então acaba que a gente cansa mais, o corpo tá mais cansado. E Acho que a gente não, ainda não, não encontrou aquela... A turma não se uniu ainda, porque está no terceiro dia. A hora que dá do quinto dia para frente, já está todo mundo, conhece mais todo mundo. Então, a gente se uniu mais. É uma liberdade maior. uma mais, liberdade né? maior. Eu acho que assim, quando a gente está caminhando, se tem alguém... se tá conversando com você parece que você até esquece que tá caminhando. Uma coisa que ele comentou da penitência do silêncio que eu levo muito é que quando a gente fica em silêncio a gente ouve muitas pessoas, que a gente caminha todo mundo junto. Então a gente não fala, mas a gente tá ouvindo o que todo mundo fala. Então às vezes tem muita coisa que a gente tem um companheiro do lado conversando com outro, você tá ouvindo e serve para você. Então, acho que hoje o mundo é isso aí, né? A gente tem que começar a ouvir mais e falar menos, né, Rubinho, que a gente falou isso. É. Hoje, o é assim. hoje o mundo, a gente vê muitos cursos aí, principalmente é. esses cursos de soft skills, né? De oratória, mas falta muito a escutatória, né? É. E, e, e essa experiência, é. ela vale muito para poder a gente abrir nossa mente e, e saber ouvir o outro, saber inter interpretar coisas... Para o outro que você pode tirar de lições para você, né? É, e assim, tem, tem companheiros nossos lá que fez penitência de 48 horas, né? Fez a penitência dobrada. É, eu ainda não tive é, essa audácia ainda não, que eu tenho medo de, assim, mexe muito com a gente, com o psicológico da gente, né? Mas foi, acho que foi três, né? O Fábio, o Milton e, e, e o Marcel Marcelo. fizeram 48 horas e assim vocês não têm noção um tanto de resposta em orações teve as postagens do Marcel que vocês postaram, o que ele viu no momento de silêncio, os propósitos de experiência lá no céu, os anjos uma cruz, né, que vocês até postaram, então foi no momento de silêncio que Deus fala mais com a gente ainda agora me diga uma coisa é, este ano, oito pessoas novatas, né, que foram pela primeira vez, e para outras pessoas que têm interesse em participar por exemplo, eu quero participar o que, que eu devo fazer? a partir de agora já começar a pensar que é sempre no mês de abril o que, que vocês orientam para essas pessoas que têm interesse em fazer essa caminhada é, é a minha orientação eu depois vou ver a opinião do Rodrigo é primeira coisa gente a Romaria não é um concurso de corrida de caminhada de teste físico realmente é uma caminhada de fé então se a pessoa quer ir por esporte lá não é o local né é um local de fé e pra gente tem que ter fé, porque vai no físico não fala mais, se não for fé a gente não consegue chegar. Então nós já temos a data da 16ª romaria, que é de 13 de abril a 25 de abril de 2024. Aquelas pessoas que queiram ir, pode procurar a gente para trocar alguma alguma ideia, né, pra gente dar alguma dica, mas realmente é colocar no propósito, fazer os treinos antes e perto, né, por volta de março, abre-se as inscrições. Então tem uma taxa de inscrição que cobra os nossos custos para poder estar tá indo e a pessoa se inscrever e participar. Tem as regras das romaria, da Romaria, né? Que é tudo, é, é um propósito, uma organização. Se a pessoa enquadrar nas normas e, e quiser ir com a gente, todos são bem-vindos e tem lugar para todos. Tá, e a pessoa tem que pensar que, mais que seja questão de fé e superação, a questão física é muito importante. A pessoa já tem que começar a preparar. Né? É, com certeza, é, não é simplesmente ir, né gente, é 420 quilômetros, uma média de 40 quilômetros por dia, então nós fazemos uns treinos logo antes da Romaria, janeiro pra frente, nós já começamos a treinar, já começa a conversar e treinar, mas não adianta ficar parado o ano inteiro, né, a gente já começa a fazer alguns treinos para poder preparar para essa jornada. É, eu gostaria de saber como que era ali no dia a dia, né? como que era a rotina de vocês, vocês andavam que horas, descansavam que horas, como que era o almoço, alimentação? É, então, o nosso horário, até, até colocando em pauta aqui, porque esse foi um ano diferente, né Rubim, como a gente falou, o padre Daniel, aproveitando a oportunidade, queria até agradecer ele de ter compartilhado essa romaria com a gente. Então assim, a gente celebrou missa todos os dias da caminhada, e foi a primeira vez que aconteceu isso, que nas outras, o ano passado ele foi, mas não conseguiu ir todos os dias por, por causa de compromisso aqui na paróquia, mas esse ano a gente conseguiu. Então a gente sempre sai, a gente tinha o horário marcado de celebrar a missa às 14 horas, é, Geralmente por volta das 15 a gente já sai Em caminhada Aí vai depender de cada dia, tem dia que anda mais um pouco Tem dia que o percurso é mais longo Mas em média a gente chega pra, pra No local de dormir Entre meia noite e até as duas da manhã Vai ficar dentro desse período aí A gente chega, toma banho E nós, a gente De manhã toma café por volta de 10, aí fica opcional Cada um acorda quando quer Meio dia, 11h30, almoça E depois rotina do mesmo jeito rotina, né? é. é interessante é Que é o seguinte, a gente come muito Se a gente quiser, né é, Muita gente fica perguntando, tem dúvida Mais ou menos o seguinte, nós temos uma caminhonete que fica no apoio Santos e o Policar, Que eles acompanham a gente a todo momento. Nós encontramos a cada 6 a 7 km, a gente sempre encontra com essa caminhonete. E tem um vídeo que eu fiz, que vocês postaram também. Lá tem fruta, doce, queijo, é, tudo que é pra gente comer ali é, nesse, nesse intervalo de prazo aí de uma hora, uma hora e meia. É, sempre é, por volta de 6 horas, por aí a gente tem um lanche, né? Que eles providenciam pra gente: um pão com salame, um pão com carne. Quando é por volta de 8 9 horas da noite, é a nossa janta, né, o pessoal da cozinha sai do local e vem encontrar com a gente, para a gente poder jantar, né, então assim, a gente alimenta muito, né, porque é desgastante, mas o dia a dia seria isso, igual o Rodrigo e eu relatamos, seria durante o dia... É essas atividades que a gente, a gente realiza. Muito bem, bacana. Agradeço muito vocês por ter vindo aqui, trazer, relatar essa experiência. E mais ainda, mais uma vez, por ter enviado né, o material para a gente, para a gente divulgar e fazer esse diário, que dá uma repercussão muito boa. As pessoas se interessaram pelas histórias, pelos depoimentos, né, e quem sabe estimula aí outras pessoas a ingressarem no grupo de vocês para fazer parte. Eu tenho uma vontade muito grande já falei isso com muitas pessoas O é, que tá faltando é um pouco de coragem, eu acho E preparo Mas aproveitando aqui, gente, eu fiz uma proposta pro Edgar Eu, mas o Rodrigo, nós não podemos Trabalhar para 100,3 de graça Então a proposta o Edgar é a seguinte Ou ele vai ter que pagar um cachê para nós Dos vídeos que nós enviamos tá Ou vendo? ele caminhar pelo menos um percurso com Aí nós eu. Na próxima Romaria tá certo Vou aceitar então Gente, ô, muito ô, obrigado viu? Eu queria só partilhar uma experiência Sim. que o Claudio Vani, que foi um dos romeiros que foi no primeiro ano com a gente de País fez, muitas das vezes nós vamos, e a fé a gente vive ela naquele momento, e muitas das vezes nós vivemos no dia a dia. E o Claudio Alvando teve uma atitude esse ano que marcou muito para mim, é, eu tirei isso de experiência e de lição. Assim que ele chegou na casa dele, ele lavou os pés e o tênis, e coletou essa água e colocou-se em uma garrafa. E no terço das três horas de Nossa Senhora da Precisa do Norte, ele pediu a consagração lá para abençoar essa água. E ele fez um comentário que marcou muito para mim é, Essa água, ela não serve Para o consumo, para tomar Mas essa água vai ser usada Para curar feridas Porque foi uma água que foi provada Na dor, no sofrimento e na fé de Jesus Cristo Então a partir desse Momento, dessas palavras do Claudio Vani Eu comecei a olhar meus pés E minhas pernas de maneira diferente né? Com esse propósito, essa experiência isso marcou muito A minha 15ª Romaria E eu jamais vou esquecer isso na minha vida, gente muito bacana, Muito bacana. Também, experiência, interessante. Experiência profunda é mesmo. Bonito. Isso aí. É, não, eu também queria agradecer, é, eu até coloquei aqui a gente agradecer o pessoal da cozinha aqui, eles vão, voluntário, é. sabe, sempre ajuda a gente. Tudo que, que, que eles podem fazer, fazem de tudo para mim, com o maior carinho do mundo. Então eu queria agradecer o Túlio, o Alex, o Moacir, o Moisés e o André. E o Policar e o Santos, que é o nosso carro de apoio, né? Que estão sempre com a gente aí. É isso aí, agradecer vocês aqui da Onda Oeste também que, que cederam esse espaço. É, a, a gente, depois que a gente chegou, tanta gente comentou com a gente, que viu, que perguntou: ah, quando que é a próxima? O ano que vem, eu quero ir com vocês tal. Que bacana. Então, que assim, ótimo. quem quiser participar pode procurar a gente. Geralmente um, no começo do ano, fevereiro, eles colocam as inscrições nas paróquias. Aí às vezes depois a gente pode até passar Para vocês estar divulgando com quando certeza, começar as inscrições com aqui, né? Tá é certo, gente. Muito obrigado. Muito, Muito obrigado por vocês pessoal. que nós aparecido. Continua nos abençoando.